de Brasil fazendo um convite para você Se você ainda não veio venha participar do Natal do passeio Encantado da Brasil FM E também no programa de hoje agora sim o festival gastronômico em Santa Bárbara do Oeste. Também vejam Saúde Bocal com o Dr. Felipe Zúculo. pastilaria Dona Cecília de cara nova <música> e como anda o comércio barbarense para as compras de natal <música> e também o encontro de folia de reis no rancho do Odair, na balsa <música> A passeia do Natal Encantado da Brasil FM acontece aqui mesmo, em frente ao estúdio, onde você tira foto com o Papai Noel e passeia com a jardineira iluminada pela cidade. É um passeio encantador! Brasil FM, 81,9 A força do rádio de Santa Bárbara Natal do Passeio Encantado na Brasil FM, de 7 a 24 de dezembro, com a presença do Papai Noel e passeios de jardineira natalina pelas ruas centrais de Santa Bárbara do Oeste. Uma linda decoração acendendo o espírito natalino. Traga as crianças para fazerem fotos com o Noel e passear de ônibus jardineira, todo iluminado com músicas e personagens. Serão noites mágicas na Brasil FM. Esperamos por vocês. E sua família, passeio de jardineira. Adulto, 10 reais, Crianças, 5 reais E crianças até 5 anos, passeio gratuito. Visitação gratuita também. De segunda a sexta, das 19 às 22 horas. Sábado, das 10 da manhã às 14 horas. E domingo, das 14 às 18 horas. Feliz Natal! Feliz 2023! oh oh, oh! Devido ao sucesso do Festival Gastronômico, agora aconteceu a segunda edição aqui em Santa Bárbara do Oeste, no Parque do Araçariguama. Música, comida, muita gente bonita e muita diversão. Opa! pastelzinho gostoso, saboroso e diferenciado. Pois é, a pastelaria Dona Cecília de Caranova convidou o Alge Brasil para que fosse lá me de gostar dessa maravilha de pastéis. Eu fui desempregado E a minha irmã teve a ideia de montar pastelaria Como ela tem bastante experiência em cozinha Ela como cunhado, né Aí nós sentamos, nós conversamos Daí nós entramos num consenso Eu entrava com a parte financeira E ela com conhecimento de, de cozinha E nos arriscamos Aí montamos a, na 15 de novembro na... Aí ficamos três anos e meio lá e mudamos agora para Santa da Bárbara E graças a Deus está dando tudo certo então, Passar de qualidade, agora tem mais coisas no cardápio, tem lanches tem porções E assim nós vamos evoluindo Bacana, E o nome Dona Cecília, que é, parente é a minha mãe, é nossa também. mãe nossa A mãe de vocês, aí foi é uma homenagem, uma... né? Isso, Oi. nós fizemos uma homenagem para ela o Alge Brasil agora fala com você sobre um assunto muito importante, que é a saúde bucal. O Dr. Felipe Zúculo nos recebeu e nos dá algumas dicas. Dr. Felipe Zúculo, é um prazer recebê-lo e eu gostaria que você nos contasse a sua especialização. Boa tarde, é um prazer recebê-la também. Bom, eu sou especialista em endodontia, onde eu posso mestrado e doutorado. Sou especialista em implantodontia. Também sou especialista em bucomaxilo, cirurgião bucomaxilo facial. E hoje eu estou estudando, estou fazendo outra especialização em ortodontia. Certo, e de quando você começou a trabalhar? Quanto tempo você está na área, com todos esses cursos, todo, todo esse estudo? Eu estou na área já faz já 18 anos, comecei a trabalhar no começo foi muito difícil, comecei num consultório em Santa Rita, comecei a trabalhar aqui em Santa Bárbara, no consultório de Santa Rita, bem pequenininho, aí eu fui evoluindo, fui trabalhando, fui me empenhando, fui estudando, até conseguir hoje o que eu consegui, consegui aumentar o meu consultório, de um consultório hoje eu transformei em uma clínica e estamos aí até hoje. E, e atualmente o que é mais importante na saúde bucal? Saúde bucal, o que é mais importante na saúde bucal hoje é a prevenção. O paciente ele tem que fazer sempre uma prevenção odontológica, vir do dentista a cada três meses, a cada seis meses é um erro paciente que vem ao dentista somente quando tem dor. Quando está com problema. Quando está com problema. Então quando ele está com problema, aí fica meio complicado. Porque às vezes muitos não conseguem uma consulta tão de urgência. Correto. Ou então acaba perdendo até o próprio dente. Hoje na odontologia o importante é o paciente sempre se cuidar na sua própria casa. Saber fazer uma boa higiene bucal, saber fazer um passar um fio dental corretamente, entendeu? Então, isso que é o mais importante. E fazer, vamos supor, como se fosse um autoexame bucal. Abra a boca no espelho, veja como estão tá os seus dentes. Tem alguma mancha? Vá para o consultório, marque uma consulta. E como anda as compras em Natal? Pois é, você já comprou o seu presente? O Auge Brasil esteve nas ruas, dando uma olhadinha no comércio barbarense. Boa noite. Boa noite. Como tá as compras e as vendas dos barbarenses? Olha, eu vou falar para você, o pessoal tá animado para comprar, Esse ano, após pandemia, nossas vendas estão assim alavancadíssimas. Essa semana que deu um pouquinho menos movimento mas semana passada e nós estamos esperando um público bem grande a próxima semana. Tá tudo encaminhando pra dar tudo certo. E aí, Murilo, o que, que o público Sim. tá mais procurando? Gato, Procura bom atendimento, praticidade. E isso, a Planta Calça tem de sobras. Uhum. Corra pra cá. Oi, Carol. E aí, já comprou o presente do maridão? Ainda não, mas você pode vir comprar, viu? <risos> Um público considerável acompanhou a Folia de Reis que aconteceu no Rancho do Odair, na Balsa. Viva Santos, Gênes! Viva! Viva! Viva! Viva! Viva! Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Vamos lá, seu amigo! I'm gonna have Ho ho ho! Eu faço parte dessa companhia, já fiz parte de muitas outras companhias e quero seguir essa tradição até o fim da minha vida, se Deus quiser. Brasil, no estado do Pará, pelo rio Itacaiuna, eu saí de Parabá, nas margens do rio Café, eu parei pra admirar a fazenda Moura Juba naquele lindo. Proprietário é um paulista Irá Bandeira 13 Me fez logo recordar A fazenda é muito grande Mas de dois mil Grande parte está formada Já em franca produção Eu fiquei admirado Aonde a anta morava só de mula e profana, em vez de um se arrosando só, se pegado passando pra aqui e desejo um Feliz Natal para você e toda a sua família. Até nosso próximo programa!